E aí galera do canal, aqui é o Zubit, com mais um vídeo Hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar o segundo Rosário com a carta de recomendação Quando vocês atingirem aqui 9 mil de reputação, cadê? Reputação do Rosário, vai mudar, vai zerar a reputação de novo Vai zerar a reputação de novo E vocês podem pegar esse segundo Rosário, porque eu já vim aqui e comprei já Tá aqui ó, na minha mão, você pode usar ele Só que aí tem essa carta de recomendação Vocês vão vir aqui, ó Concluir essa missão o um rosário que tem eu, tenho, eu vou pegar esse rosário melhor foi um vídeo rápido ó rosário perfeito ó 2k de power só um rosário ó que delícia Não. aí deixa eu ver se esse rosário já dá pra mim refiná-lo vai só o do meu que dá pra refinar só o do 70, 70 só o 70 só então vai liberar o vai liberar o, o álcool de um -item, pra você poder arrumar pra poder... É verdade, do, do, do mas então, vocês aprenderam como Mano, que pega o ah, Foi mal. Eu, eu sabia que dá para refinar, vocês não de que rosário era, mas já viram que eu peguei o rosário melhor? Uma coisinha simples, a carta de recomendação que eu já falei para vocês como é que faz, tá aí, qualquer dúvida, pergunte aí, Manda no A carta de recomendação, cara, pode, qualquer um pode fazer. E passar aquela não é, é assim, não. Sim, mas aí a pessoa, é bom a pessoa fazer, porque senão o que vai meter a faca, né, filho? negócio é fácil de fazer, mas o cara mete a faca. Não, mas, mas o bagulho tá baratinho. você tá comprar na. leilão, a Rio de gold, né? Ah, Rio de gold? Ah, então tá bom. compra no leilão, ó. Recomendação: compra no leilão, tá barato. Compra a cartinha, vai ali, faz o bem bolado, Troca o roxinho pelo laranja e pronto. Só isso, qualquer dúvida aí, ó. Laranja pelo roxinho. Não. É o mais forte. Não. O, o, que compra o roxo. Tu ó, Tem aqui, ó. Tu compra o roxo. Cadê? Tu compra o roxo e troca o roxo pelo laranja. Aqui, ó. Tô aqui, ó olha aqui, ó. ó. O roxo dá 2.280. O laranja dá 2.827. Aí, ó. roxo é melhor. Estou com o mouse em cima. Então. Faz isso aí que não tem erro. Aí agora a gente vai. Ele fica aí. Ele fica. Agora a gente vai atrás do próximo rosário. Rosário iluminado. Que é o rosário de Não, já peguei meu rosário já aqui. ó é. Peguei o rosário. O rosário. Do amigo. Agora. É o zelo, pô sim mas aí eu peguei o do nível qual nível que é mesmo nível 45 só que o outro rosário do amigo os 10 mil agora os 9 mil então gente é isso o vídeo foi isso aqui assistindo no canal compartilha já sabe como pegar o melhor rosário e tamo aí